Finalmente foi nos apresentado o trailer da she -Hook. mas quem é a personagem? O que foi nos mostrado no trailer? E eu acho que o mais importante, né? Que expectativa uh -huh. a gente tem que ser, ter, ter pra essa série? É o okay, que vamos ver hoje aqui no Revolta Nerd. Pra quem não sabe, a primeira aparição na que foi em Savei Shihuk, de 1980, em fevereiro. Ela era uma advogada que foi atacada por uma gangue, e nesse ataque ela precisava de uma transfusão de sangue rápida, e quem podia ajudar era o Bruce Banner. Então ele fez a transfusão de sangue, e a primeira vez que ela virou a Shihuk foi no hospital, porque ela recebeu a transfusão de sangue e dentro da ambulância foi pro hospital. E lá virou a Shihuuu. Sim, que teve a inclusive com tentativa de assassinato. Estavam tentando matar ela lá no hospital. Sim. E a, essa gangue que atacou ela, inclusive, foi os primeiros vilões de dela, né? Vamos ver assim: as primeiras pessoas que ela derrotou como Shihuki. Exatamente. E é uma pergunta que fica, né? Será que a gente vai ver isso na série? Uhum. Porque, tipo, tá, por mais que seja uma coisa bem da Shihuuuuu, que seja uma aventura mais urbana e tal. É, na série não deu muito pra ver o que vai ser o vilão dela. É, não, não, não traz um pouco da, da trama, né, da, sim. do empecilho, vamos dizer, empecilho, né, que vai acontecer. Sim, na, na verdade o trailer nos mostrou assim, por cima, que ela vai passar pelos problemas que todo adolescente passa. Que é o de se conhecer melhor, né, depois sim. De, de ser é, sim, sim, Depois de virar Shiho Mas essa é uma fase importante que, aliás, tá sendo lançada aí de novo pra quem quiser conhecer a personagem tem aí o Marvel Verse que é uma um, um meio que de a Panini viu que pessoas podem conhecer os personagens uhum. né? ela trouxe histórias antigas e está com preço bem acessível então se você puder compra pelo nosso link aqui que ajuda muito então e falando aí da She-Hulk, a fase mais importante dela se deu aí em, em 1989 né com a fase uhum. do John Byrne onde a gente viu uma personagem que a gente pode falar que é o um exemplo do, do, do Gear Power, né? O famoso Gear Power. Uma personagem que expressa muito bem a sexualidade e a inteligência ao mesmo tempo, mostrando que ela pode quebrar qualquer coisa. Primeiro, porque, como você falou, é uma advogada. Uhum. Inclusive, ela é uma ótima advogada, Sim, manda muito na, bem. Na saga Guerra Civil, é, ela acaba entrando na, na Guerra Secretas Guerra Civil, né? No caso. Sim. Ela entra no âmbito dos mutantes. Tentam ler a, a mente dela E ela fala que não vão conseguir ler a mente dela Porque ela é capaz de acreditar que o próprio diabo é inocente Então ela pode acreditar no que ela quiser Exatamente <risos> E por causa disso ela consegue defender muito bem Tanto vilões quanto heróis nos tribunais uhum. Porque muitos acham que Não, o advogado tem que fazer as pessoas pagar menos Mas no caso que lendo que você aprende que na verdade não. O advogado tem a função de fazer o criminoso pagar exatamente quanto ele merece pagar. Né? Se ele cometeu um o crime de roubo, ele não vai ser paga, pagar como alguém que cometeu o um crime de assassinato, por exemplo. E falando de advogado, já tem alguma coisa que a gente pode esperar da série, né? Que existe outra advogada do universo cinematográfico da Marvel, né? Que foi apresentado em Homem Aranha, que é o próprio Daredevil, o Moridor, Matt Murdock. Então a gente já tem aí, né? Então a gente já tem aí um âmbito de advogados, até pelo próprio nome da série, né? Sim. Shihuki Defendendo Heróis. Exatamente. E né, com o, o Demolidor aí podendo aparecer, isso já mostra tira muita coisa do quadrinho, né? Uhum. Porque no quadrinho o Matt que vive aparecendo, não vive, obviamente, não é sempre que ele aparece, mas de vez em quando ele dá aquela parecida e os dois tem aquela, aquela rixa de advogados no tribunal. Sim, sim. Mas aí o que uma coisa que nos mostrou que deixa Capuga atrás da orelha é o Abominável. Sim, o Abominável e o Ong, né? Sim. Que já foi confirmado que o Wong poderá aparecer em Shihuki. E aí como que você acha que vai ser essa aparição? É, é o que eu comentei com você. Que o local que a Shihuki tá sendo treinada, vamos dizer assim, é o mesmo local que tá o Abominável. Então pode ser que o Banner, mesmo ele tendo ali... Misturado o Professor Hulk, esteja com medo de perder ainda o, o controle do corpo. Então ele pode estar tá criando os Huckbusters, né os caçadores de Hulk. Sim. Uhum. Aliás, que é, pode ser uma coisa muito interessante para trabalhar o personagem do Hulk. E uhum. pode ser uma coisa muito interessante para mostrar a força da she -Hulk. Sim. Que por mais que ela seja mulher, cara, ela bate de frente no pau a pau Sim. com o Hulk. Sim, ela, ela é extremamente forte também. O... E a gente também traz aí, né, que a gente já vem falando há um tempo, trazendo os personagens antigos de volta. Sim, os personagens dos Defensores. Uhum. Que aí, né, surgiu aí né, no Instagram a foto do, da Jessica Jones, né, da atriz da Jessica Jones e do Luke Cage juntos. Sim. Que já cria mais expectativas ainda pra série. É, e como o Demolidor já apareceu no Homem-Aranha... Pode muito fácil o uhum. Luke Cage e a Jessica Jones aparecer aqui em She-Hulk. Por quê? Porque a she já foi dos Defensores. A gente tem que lembrar disso, a she nos sim. quadrinhos já foi dos Defensores. Aliás, não só dos Defensores, como do Quarteto Fantástico também. Muitas... É, tem muita capa aí que aparece ela capa do sim. Quarteto Fantástico, porque sim, ela já foi do Quarteto Fantástico. Mas com ela nos Defensores, já dá pra imaginar que a, como que a Marvel vai querer moldar os novos Defensores. Aliás, pode ser até esse nome, né? Os Novos Defensores. Sim, sim. Porque já tem aí os Novos Vingadores, já tem novos de várias outras equipes, por que uhum. não os Novos Defensores? Além desses rumores da foto do Instagram, tem outra coisa que contribui que isso possa acontecer, que são as séries da Netflix indo pra Disney+. Plus. Ou seja, é, a gente sabe que tem os X-Men já, mas eles podem, como já tem o... O Demolidor, e antigamente era canônica a séries da Netflix, né? Esse passe é, é comentado em alguns episódios do Demolidor pelo, pelo próprio Matt Burdo que, que Mas, os alienígenas caem do céu sim, e tal. É, exatamente, o Wilson Fisk fala isso: uh -huh. que os alienígenas fazem do céu os heróis fazem o que eles querem, porque ele não pode fazer. Uh -huh. Então, ou seja, a gente já sabe que era canônico. Pra eles voltar a ser isso, isso ser canônico, é dois pulos, sim. né? que já tá tudo na mão da, da Disney novamente, então a gente pode realmente ter os defensores. Sim, e de hum. duas a uma, ou vai ser canônico, ou eles vão falar, não, aquilo lá é de outro universo, mas o nosso universo é, vai ser desse jeito. Esses personagens desse nosso universo também, já foi apresentado, não vão apresentar, Sim. É, ou algum dos dois, né. Então é isso que a gente espera pra série, né. Provavelmente não pode aparecer, né, Como a gente sempre fala, não vai aparecer no meio da série. Mas aí no finalzinho, dando gancho pra outra coisa, dando gancho pra um projeto daqui a quatro anos, talvez. Sim. E é, é só olhar pro, pro Cavaleiro da Lua. Sim. A gente chutou, chutou, chutou que apareceu alguém, não apareceu ninguém. Sim. E aí agora foi, foi falado que foi cogitado de aparecer Todos os que a gente falou. Foi cogitado uhum. de aparecer o Blade, foi cogitado de aparecer o Cavaleiro Negro. E Sim. aí você fica. Ele. A Marvel vai errar nisso de novo? Provavelmente vai porque que já estava quase pronto. Sim, sim. Né? Então pode aparecer, mas pode não aparecer ninguém. Uhum, e aí a gente vai ter que primeiro assistir para para ver como que vai. Ir. É como a gente sempre diz, é rumores. Sim, são a rumores. A gente não tem como saber, são rumores. Alguns rumores vêm de algumas pessoas que já acertaram outros rumores, igual o Daniel RPK que é Daniel Sempre RPK, é é, você sabe que tá certo. Sim. Esse cara deve trabalhar lá na Marvel com um outro nome e na internet é Daniel RPK. Porque uhum. não é possível, tudo que ele fala de, de Marvel, ele acerta. É só que tem outras pessoas que só falam postar, igual no caso, fala Doutor Estranho, as 17 aparições é, especi é, especiais além dos que já tiveram. Então, Sim. é algumas coisas a gente sabe né, que, que, que são rumores falsos, né? Então é isso que a gente espera, a gente espera que ela traga o empoderamento feminino nos no, no filmes da Marvel. De maneira certa. De maneira certa, porque a gente teve a Capitã Marvel, tentou fazer isso, só que acabou não conseguindo. Sim. E eu espero que ela traga isso de forma boa, não só ela como a Miss Marvel também, que tá pra vir. Que tá pra chegar aí. É, ela como algo mais... Ah, é. Adolescente. Adul... Não, a, não, a Miss Marvel a, como algo mais adolescente a e a Chihug como, como mais algo mais adulto. adulto. Algo mais até tem trato, a cena mais. dela carregando o cara, é, tem, é, tem até uma saga chamada Mulher Solteira, procura que é bem sugestivo o nome, muito embora não seja sobre o que sim. é sugestivo o nome, mas ela mostra que ela explora a parte ali da, da sexualidade dela, o tanto que tem uma, uma, um desenho muito instigante no, no Guerra Civil 2, não, aí não tá em das Guerras Secretas, que é ela na cama com o Tony Stark. Sim. Então ela, ela consegue explorar tanta parte de sexualidade, mesmo sendo diferente, né, que é verde, uhum. gigante, e também muito inteligente. Então nos dois lados do empoderamento ela tá ali. Então eu espero que seja adaptada de uma boa forma, né. Claro que a gente sempre espera isso de tudo, né, mas esperamos que é, não aconteça a mesma coisa da, da Capitã Marvel, né, que... Falaram que ia ser, só que acabou algo meio forçado, meio... Não forçado, mas escrachado, né? Sim, é que eu acho que combina muito um roteiro ruim com falta de carisma e forçação de barra. Sim, sim. sim, sim. Se, se o roteiro fosse ruim... E tivesse a forçação de barra, mais a atriz tivesse mais carisma, uhum. acho que funcionaria. Não a atriz, porque eu não sei nem se é culpa dela. Da, dela. Mas do roteiro, né? Do roteiro entra, si. entra na, na questão do roteiro e o que o, os escritores queriam pra ela, né? Sim. Mas é, é isso, nossas expectativas. É, deixa aqui nos comentários as suas, se você concorda com a gente, se você discorda da gente, o que você espera, se você acha que vai ter essas aparições, né, Demolidor... Da, da Jessica Jones, do Luke Cage, até do Punho de Ferro, né? Que são os defensores. Sim. Então... Se você também tiver aí o um dinheiro de sobra e quiser comprar alguns quadrinhos da she para pra ler, tem aí, em primeiro lugar, que é mais acessível, o Marvel Marvelverse da she tem aí o Mulher, Mulher Solteira Procura, que lançou na capa preta da Salvate e é fácil de achar hoje em dia. E também é, a capa preta vem, entre aspas, desvalorizando, então você encontra por R$25,30, É, tranquilo. porque teve, tipo, imprimiram demais e venderam de menos, uhum. e agora tá, tipo, muito barato. E tem aí, se você tem um pouco mais de dinheiro, tem a fase do John Burney, que é considerada a melhor fase, Sim. em um ônibus. O que é um ônibus? O ônibus é um tabletão desse tamanho, assim, com toda a fase dele. umas 500, 700 páginas. Exatamente. Então você vai ler, tipo, literalmente uma fase inteira de, da Ash Hulk, pagando aí um preço de acho que 170 reais. É, de 170 a 220, eu acho. É, mais ou menos esse é o preço que você vai encontrar, mas vale a pena, né, porque o tamanho é gigante. Uhum. No mais é isso, espero que tenham gostado, como a gente sempre diz, se você ainda não assistiu, tem esses outros dois vídeos, se você não é inscrito, tem a bolinha aqui no meio com a logo, só você apertar que vai abrir um pop-up para você se inscrever. E eu não esqueça de deixar o sininho para sempre que a gente postar um vídeo, você poder assistir aí na íntegra, aparecendo na sua notificação. Então é isso, até a próxima!